Oi, Águas Cinzas e Soluções Integradas. Vão conhecer o sistema desenvolvido pelo Jeff Sandro. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. Jeff Sandro tem acompanhado o canal há algum tempo já e ele está é, muito mais evoluído do que a gente aqui no, no sentido de integrar sistemas e produzir alimentos. Ele, ele faz a captação de água de chuva por uma lagoa, nessa lagoa ele tem peixes, é, ele faz a recirculação dessa água, passa por um sistema de raízes para filtragem da água, é um, um, um sistema, é, tem hidroponia pelo caminho, um sistema mais complexo, que não foi o intuito nosso aqui, legal o Jeff Sandro compartilhar essas coisas com a gente, é, se inscrevam no canal dele, o link está aí na, na descrição. Esse vídeo é em duas partes, porque o sistema é mais complexo, então tem ali uma parte, é tudo dito mesmo pelo Jeff Sandro. Eu só fiz algumas equalizações ali e fiz umas edições de cortar, é coisa simples. Vamos ouvir o Jeff Sandro. Bom dia aí pessoal, tudo bem com vocês aí? Hoje eu vou estar mostrando para vocês aí o nosso sistema aqui de captação de água da chuva e utilização da mesma para produção de peixes, para a produção de alguns vegetais, camarões e depois retorna para o tanque dos peixes de novo, fechando assim um ciclo produtivo. Venha comigo que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Estava aqui com um problema aqui de perda da água da chuva no sistema aí de produção de verduras, peixes, crustáceos, camarões no caso, né? É, eu perdia durante o sistema de filtragem, porque a parte que ficava embaixo do sistema de filtragem, nas, nas caixas, no sistema de retenção de sólidos, eu tinha que descartar aquele material. E durante esse descarte, eu perdia boa parte da água do meu sistema. Então, no, na época da, do período da seca, meu laguinho abaixava bastante o, o nível. E para resolver isso, eu pesquisei aí no YouTube e encontrei o canal Ciências Terra Nova, do nosso professor Evandro Segneto que o Evandro aí mostrou aí através do sistema de filtragem lenta que ele usa aí para o sistema de filtragem de águas residuais, águas cinzas, né? E entre outros vídeos que ele tem aí, e eu copiei de lá o sistema lá é de filtragem e comecei a filtrar esse esse essa parte que estava com resíduo sólido e com um grande volume de água. Assim eu consigo manter aí o meu sistema aí de produção de alimentos, num ciclo fechado, com a menor perda possível de água, só através da evaporação e da água absorvida pelas plantas. Então, mas sem mais delongas, vamos lá para vocês entenderem aí como é que ficou o nosso sistema. Bom dia professor Evandro Sangueto. O, o processo aqui é meio complexo mesmo, eu desenhei aqui mais ou menos. Né? A água da chuva ela cai sobre o telhado, essa água é conduzida para o lago principal dos peixes. Aqui a gente tem várias espécies de peixes e camarões introduzidos também aqui. E alguns vegetais na borda dele. Então, o resíduo de ração e de fezes, ele vai descer. Como esse lago, essa parte o desenho aqui não está bem fiel, né? O que o, o lago é. Então, essa parte aqui é um pouco mais rasa e essa aqui mais funda. Aqui parece que é um metro e Que quase dois metros nessa área aqui. Então essa matéria orgânica fica parada aqui, a bomba sobe com ela através de sucção e ele vai puxar, vai passar pela bomba e aqui eu vou fazer uma melhoria ainda, que é eu, eu quero colocar um decantador para que essa bomba ela também ele já decante aqui, mas por enquanto o projeto original é isso é que a bomba decante, não, que as partículas sólidas decante aqui, fica mais fácil para a bomba puxar. Então vou voltar lá de novo, as fezes dos peixes e outros resíduos param aqui no fundo do lago. Ele é sugado por uma bomba, essa bomba manda essa essa essa água com resíduos para essa caixa. Essa caixa aqui tá com algumas plantas e tem uma zona de raízes, pedras, que as bactérias nitrificantes vão fazer uma parte aí da nitrificação. Então, aqui, ó, 60% da água cai aqui. Por quê? Porque eu tenho que encher isso aqui. E com o um sifão em U, que está faltando aqui, ó, Vou fazer ele aqui. Eu tenho um sifão lá em U. Né? Esse sifão em U ele faz o seguinte. A água sobe. Quando ela chega no nível máximo, ela dá uma descarga, gerando uma queda... Uma grande quantidade aí de água para gerar bastante oxigênio aqui. Então, os 40% por desse volume de água ele passa por esse cano. É, ele vem num cano e cai num cano de 100, Nesse cano de 100 com serra-copos. Eu fiz alguns furos onde que eu tenho a produção ali de alfaces, entre outras coisas ali que a gente produz. Esse é o nosso primeiro tanque, aonde que ele armazena aí. A água da chuva, como foi construído esse tanque, isso aqui foi escavado na mão mesmo durante os intervalos aí de, de folga entre trabalho, faculdade, eu fui tirando aqui um pouco de terra e depois eu montei com uma lona aqui de 500 micros, onde que essa lona é muito resistente ela faz um trabalho excelente para evitar que a água infiltre no solo, ok? É, uma, é um sistema onde que a gente capta aí a água da chuva para reutilizar. Conforme eu disse aí para produção aí de peixes, é, vegetais e camarões e volta de novo, né? Lá no fundo desse lago tem um cano, daquele igual aquele da bica ali, ó, de 50, que ele tá captando a água do fundo. E eu vou mostrar para vocês ali como é que funciona a parte de lá. Então, aqui embaixo aqui, ó, a parte daqui como é que tá aqui, ó. Nós estamos cheios aí de de agrião né bastante raízes aí aqui ó é eu passei aqui na lona aqui um pouco de pedra e cimento para dar esse, dar esse essa proteçãozinha melhor aí né mas aqui ó você pode ver ali que parece ser natural né o sistema olha só para você ver para vocês verem aí ó a lona ali ó fazendo a divisa essa lona é de 500 micro isso é bem resistente e é um material que é barato não é tão caro assim e aqui do lado de cá ó, você está vendo a água ali e aqui ó, olha como é que o solo está seco, estorricado, tá vendo? Então ele garante que essa água não vai é, infiltrar no solo. Por quê? Porque se ela começar a infiltrar no solo eu vou perder essa água que eu captei durante o um período chuvoso, né? E eu não posso perder a água aqui no meu sistema. Então pensando nisso em não perder água no sistema eu copiei do nosso amigo Evandro Sanguineto aí do canal essências terra nova uma técnica muito interessante que é um tipo de filtragem que ele usa lá para os tratamentos das águas que ele trata ok aqui ó, essa parte aqui fica bem nítido a separação da areia com a água ali e com o solo aqui é estorricado também ó, sem filtração nenhuma aqui protegida aqui ó a nossa bombinha beleza ela tá ali ó protegida ali então a água vem ela é captada lá no fundo, tem uma válvula ali que eu, é, que eu uso para fechar, se caso eu tenha que dar manutenção. E se o nível da água do lago subir, então ele passa por, por aquele cano ali de 50 ali e acaba sendo, saindo o excesso, né? Então ela sobe e passa por aqui, ó. Até chegar nesse carinha ali que eu vou mostrar para vocês agora ali, ó. Naquele tambor ali, ó. Então aqui, ó. Ela cai aqui, ó. Nesse tambor. Onde que eu tenho ali uma válvula ali, ó. Então ali a matéria orgânica toda é, é, é retida pelas zonas de raízes, né? E aqui ele faz um sistema de sifonagem. Ele enche esse contentor até em cima de água. E depois sai aqui pela bico. Ela vai parar, porque ele deu um vácuo ali, né? Aqui o sistema aqui é um sistema de sifão IU. E aí, ó. Parou ali de sair a água. Aqui é porque eu esbarrei nela ali. É Agora ele vai dar descarga automático. Então, isso ajuda muito a oxigenar a água. Então, aqui é uma pré-filtragem ali da água. Um sistema de oxigenação do lago, né? O lago está se mantendo até bem aí, ó. Apesar que tá no período... Seca, né? Bastantes dias aí sem já sem chover. Esse é o nosso laguinho. Então, pessoal, uma parte cai naquele primeiro sistema de filtragem que vocês viram lá. Uma outra parte cai ali, ó. Vem pelo cano, cai nesse sistema aqui, ó. Que é um sistema aí de aquaponia, onde que eu estou produzindo aqui ó, alguns vegetais. Exemplo, cebola. Eu vou introduzir lá nesse copo e vai lá as raízes lá, ó. As raízes encostam lá na água, vai absorvendo os nutrientes. Aqui tem alface mais alface plantado, mais alface, detalhe aqui mostrar só para vocês, olha lá a água encostada ali ó, na raiz da alface que eu plantei agora mesmo essas alfaces, né? Daqui a pouco tá com uns 40 dias mais ou menos, tá bem grande na hora já de colher. Então ela passa por aqui, as alfaces vão absorver os nutrientes, ela retorna para esse, passa no cano de 100, cortei aqui com serra copo, viu? Passa pelo cano, de, de, depois de 40, retorna. Depois de retornar, ela cai aqui, gente, nessa zona de raízes aqui, ó. Ok, então por hoje é isso. Se tiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. Vem participar do nosso grupo no WhatsApp. O Jeff Sandro está lá também, pode tirar as dúvidas de vocês pelo, pelo grupo do WhatsApp. Legal? Então por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.